aqui do grupo de usuários do Wikimovimento Brasil, uh, para quem estava familiarizado com a Giovana Fontenelle, eu que assumi o lugar dela aqui no WMB, e esta é minha segunda oficina Wikimedia Educação. Uh, apesar de ser a minha segunda, nós já estamos na nona oficina Wikimedia Educação, e teremos, ressaltando, né, teremos mais eventos como estes ao longo dos próximos meses, uh, mais especificamente toda quarta-feira do mês, tá bom? Então, hoje contamos com a fala da Érica, gerente de comunicação aqui do IC Movimento Brasil também, WMB, e... Uh, com a Mireia Figueiredo, pesquisadora do CPG Neuromate. Uh, tínhamos marcado uma apresentação do Vicente Aguiar, mas por motivos de saúde ele não pôde comparecer, espero que ele possa se juntar a nós em breve, quem sabe aí, na oficina do próximo mês em junho, tá bom? Então... É, vou compartilhar a tela para fazer uma breve introdução aqui com vocês. Em seguida, eu passo a palavra para a Bom, como eu falei, apesar de ser a minha segunda... Oficina, esta é a nona, Oficina Wikimedia Educação, que acontece uh, sob a organização do Wikimovimento Brasil, WMV, uh, com o apoio do grupo de usuários Wikipedia Education e Creative Commons Open Education também. Uh, falando um pouco uh, do nosso evento de hoje, uh, teremos uma breve introdução comigo mesma, em seguida, eu passo a palavra para a Érica, uh, gerente de comunicação aqui do Equimovimento Brasil, WMB. Teríamos, como eu acabei de falar, a apresentação do Vicente Aguiar, mas por motivos de saúde, ele não poderá estar junto a nós hoje. É, após a Érica, nós teremos a fala da Mireia Figueiredo, que é pesquisadora do Centro de Neuromate, e ela fará a apresentação em como estruturar o seu curso em uma plataforma livre, aberta e colaborativa. Em seguida, temos uma roda uh, de perguntas para tirar dúvidas, para debater temas, e às quatro horas, o um encerramento aqui do nosso evento de hoje. Uh, as nossas próximas reuniões serão respectivamente 16 de junho, 21 de junho, 18 de agosto, 15 de setembro, 20 de outubro e 19 de novembro, uh, especificamente toda segunda quarta-feira do mês, das 14 às 16 via Google Meet, por enquanto, né, em tempos de pandemia. Bom, Uh, os objetivos dessa iniciativa uh, Wikimedia Educação, entre alguns tantos que podemos mencionar, são apresentar dados atualizados sobre os programas de Wikiducação. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos uh, destes números para vocês. Auxiliar profissionais da educação que utilizam plataformas uh, Wikimedia em sala de aula, compartilhar experiências, uh, entre elas, desafios enfrentados na utilização de plataformas de sala de aula, uh, sobretudo, né, em contexto uh, de pandemia, onde a utilização das tecnologias uh, da informação e comunicação no ensino uh, estão tendo um espaço cada vez maior nas instituições de ensino, Estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, principalmente utilizando as TICs, como eu acabei de falar. Fomentar uma rede de apoio composta e voltada para profissionais de da educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Então, lembrando que na nossa roda de perguntas é um espaço para vocês tirarem dúvidas Compartilharem suas experiências, uh, propor uh, um tema de debate, enfim, sintam-se à vontade. Uh, trazendo uh, alguns números atualizados aqui para vocês, né? Em abril, nós tínhamos o registro de 203, agora temos 204 programas, os editores também aumentaram um pouco, de 4.500 para 4.600. Palavras adicionadas, igualmente, de 118 para 119 milhões. Uh, referências, de 301 para 303 mil. Visualizações, de 84 para 85 milhões, artigos editados de 115 para 119 mil, e artigos criados e carregamentos no Wikimedia Commons se mantiveram no mesmo nível, na faixa dos 65 e dos 59 mil, respectivamente. Vocês podem acessar essas informações com mais detalhes via painel de controle, que é esse link, que está aqui embaixo na tela, tá bom? Seguimos em frente, com mais algumas informações. É, não deixe de acompanhar as oficinas Wikimedia Educação via o nosso canal no Slack, para fazer parte lá do canal no Slack. Envie um e-mail para wmnobrasil, wmnobrasil Vocês também podem acessar a nossa página na Wikiversidade, uh, podem conferir nossos materiais disponibilizados no Wikimedia Commons, além de assistir aos encontros anteriores no YouTube. Uh, vocês também podem ajudar a planejar as próximas edições das oficinas Wikimedia Educação, propondo temas, uh, sugerindo melhorias, enfim, uh, pelo formulário cujo link também está aqui na tela. Uh, assinem a página na Wikiversidade Universidade para se atualizarem sobre as notícias recentes uh, da nossa frente de educação, uh, enviem comentários, sugestões e outros tipos de informação que desejarem por e-mail, e o e-mail é o mesmo, wmnobrasil@wmnobrasil.org e além de ser, uh, serem adicionados, não deixem, de fato, de interagir no nosso canal do Slack. Mais uma vez, para participar do nosso canal no Slack, é só mandar um e-mail aqui para a gente, tá bom? Uh, outras formas de acesso à informação, além do Slack e a Wikiversidade, como acabamos de mencionar, vocês também podem acessar o blog, vocês também podem acessar a nossa newsletter, que é atualizada todo mês, por mim e pela Érica, que vai falar com vocês daqui a pouco. Uh, o Slack, novamente, além das próprias oficinas, aqui que faremos todos os meses ao longo do, deste ano. Uh, um espaço, após a segunda apresentação, é um espaço aberto a vocês. Mais uma vez, eu repito, sintam-se à vontade para encaminhar sugestões, uh, uh, indicar melhorias, fazer comentários de qualquer tipo, de qualquer natureza. Alguns recursos que vocês podem utilizar enquanto profissionais da educação, uh, tanto para as edições próprias, quanto para as edições uh, dos estudantes de vocês, a nossa brochura, que foi revisada, atualizada este ano, Wikipédia de A a Z, disponível no Commons, uh, cujo link está aqui na tela. Temos também vídeos tutoriais produzidos pela nossa equipe. Então, como criar uma conta na wiki como usar a página de testes, como adicionar referências em um artigo na Wikipédia, como carregar imagens no Wikimedia Commons, como utilizar as imagens do Wikimedia Commons na Wikipédia e muito mais vocês encontrarão uh, na, no Wikimedia Commons, mas também no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então, deixo aqui o meu contato, o meu usuário na UICM Carreira WMP, o meu e-mail é marilia.carreira.wmnobrasil.org, também estou no Slack, aguardo o contato de vocês, e agora eu gostaria de passar a palavra para a a gerente de comunicações do WMB, que vai falar com vocês um pouco sobre a nossa agenda uh, deste mês com destaque para o Equilóbs Bahia que é um projeto muito importante sobretudo do ponto de vista de educação que está sendo lançado esse mês Érica por favor maravilha muito obrigada pela introdução Marília agradeço também a participação de todo mundo aqui com a gente hoje espero que todos vocês estejam bem é uma pena que o Vicente não pôde participar da nossa Oficina hoje, né, mas tudo bem, a gente pensou que seria um espaço legal de atualizar vocês que fazem parte dessa rede de educadores com algumas outras atividades que o IC Movimento Brasil desenvolve, né, até porque esse mês de maio, especificamente, acaba sendo muito uma vitrine de todas essas possibilidades que a gente faz ao longo do ano, então não vai ser uma fala muito rápida que eu vou ter aqui, né, a gente quer muito ouvir o que a Mireia tem para compartilhar com a gente também, tá? E eu já vou compartilhar aqui. E aí, Marília, se você puder ir aceitando o pessoal, conforme o pessoal for entrando aqui, tá? Agradeço. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vamos nessa. Então, beleza. Então, vocês vejam aqui, esse é o nosso calendário do mês de maio. Então, bastante coisa acontecendo. Então, começando pela editatona do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que aconteceu no dia 5 de maio que, por acaso, é o próprio Dia né, Mundial da Língua Portuguesa, reconhecida pelo Unesco, e é, foi foi um primeiro passo né, de várias editatonas focadas nesse tema, junto com o pessoal da Frente Cultural da Língua Portuguesa. né? Então, foi uma atividade de trazer essa perspectiva sobre o que é a Wikipédia, como que ela funciona, por que, que é importante contribuir com a Wikipédia, especialmente nesse tema da língua portuguesa. né? Então, a gente criou... Aliás, a gente melhorou uma série de verbetes sobre livros de autores lusófonos. Né? A gente tem essa expectativa de continuar fazendo isso daqui para frente. Isso para mostrar para vocês que é possível desenvolver esse tipo de evento recorrente, né? trazendo mais pessoas para conhecer as plataformas Wikimedia, em especial a Wikipédia, através desse tipo de encontro. Aí eu vou destacar aqui também a festa da Wikilusofania, que aconteceu entre os dias 8 e 9 de maio, então, em 2021, a Wikipédia completa 20 anos desse projeto é, bastante, enfim, ousado, bastante improvável, conseguiu chegar aos seus 20 anos nesse mundo selvagem da internet, de uma forma muito bonita, né? Então a gente tem muitos motivos para celebrar, mas ainda muito para refletir. Então, desde novembro, acredito, o Wikimovimento Brasil se reuniu com outras organizações, com outros grupos que também fazem parte desse ecossistema, para essa festa da Wikilusofonia, né? Então, depois de uma série de eventos. É, preparatórios para essa grande festa, a gente fez uma série de sessões que são muito interessantes e que estão disponíveis para vocês assistirem, caso vocês não tenham participado com a gente da festa. né? Então, eu mostro aqui para vocês, bem rapidamente, o que foi a programação desse evento, porque esses conteúdos eles não perdem a validade só naquela data da festa. né? Então, a gente teve uma sessão de abertura geral, explicando melhor esse contexto da própria festa da Wikilusofonia, de todo mundo que estava envolvido, a gente partiu para um webinário sobre os 20 anos da Wikipédia Lusófona, né, no qual o pessoal contou a história do desenvolvimento dos grupos de utilizadores, com foco especial na Wikimedia Portugal e aqui o pessoal do Wikimovimento Brasil também. Então, é bacana para quem está chegando agora ao movimento para conhecer um pouco mais sobre quem faz parte disso tá? e dessa história que foi desenvolvida ao longo desses 20 anos. E, na sequência, a gente teve uma mesa redonda super legal sobre o impacto da Wikipédia no mundo da cultura livre, né? A gente teve os convidados do Creative Commons, do Nick.br, do Ansol do D3, lá do Público também de Portugal, né? Então, grandes nomes aqui, com a mediação da Ruth Correia. E, aqui, eu vou destacar essa próxima sessão, que foi a apresentação dos grupos de utilizadores lusófonos, né? Então, vocês já conhecem a gente, o Wikimovimento Brasil... Mas existe uma série de outros grupos também que vale muito a pena conhecer e acompanhar de perto quais são as atividades que esse pessoal desenvolve de forma recorrente, né? não só no contexto da festa, aqui em colaboração com a gente. Né? Então, tem a campanha do Artes e Feminismos, né, que já falou aqui na oficina com a gente, tem também o Creative Commons Brasil, a iniciativa de GLAN das bibliotecas da USP. Tem o pessoal do História na Wiki, então mandar um abraço para o Lucas, que eu sei que está aqui na reunião também. As Wiki Editoras LX, Wikimedia Portugal e a gente, Wiki Movimento Brasil. Então, cada um falou um pouquinho sobre quais são suas atividades, etc. Então, vale muito a pena conferir o vídeo dessa sessão também. Aí, na sequência, o pessoal fez uma maratona de edição, né? Porque celebrar os 20 anos da Wikipédia tinha que ter edição da própria Wikipédia, né? E foi muito legal. E aí, no segundo dia, depois da nossa sessão de abertura, né, refletindo sobre o que foi o primeiro dia, né, e o que ia acontecer nesse domingo, a gente teve também uma apresentação sobre o perfil dos editores na Wikipédia Lusófona, né, e esse é um documento muito interessante que vocês podem até usar nas suas atividades, acredito, né, já que todos aqui estão interessados sobre esse universo Wikimedia. Né, então, é uma pesquisa que foi desenvolvida pelo Pedro Rodrigues Costa, lá da Universidade do Minho, e eu sei que ele já deixou disponível ó, aqui aos slides da sessão dele então tem vários grupos, é, gráficos mostrando essa demografia nossa né então mostra quais são as nossas brechas né quais são os desejos da comunidade digamos assim né onde que existem alguns tipos de conflitos também quais são os seus interesses né então é muito legal ter esse tipo de dado para entender como que essa comunidade está estruturada hoje né e o que a gente pode fazer a partir disso também, né? Ainda mais vocês como educadores interessados também fazer parte disso. Depois a gente teve uma sessão da comunidade, né? De demonstração de alguns projetos interessantes que acontecem e aconteceram dentro da Wiki. Então aqui falou o Thiago Lubiana sobre as sessões de Wiki Convida que ele faz todo sábado aqui com a gente no Movimento Brasil. O Célio também falou sobre os Wiki projetos dentro da, da Wikipédia, né? Então, vale muito a pena conferir. A gente teve também uma mesa redonda sobre a academia e os dons de Baden a wiki com a moderação da Giovanna Fontenelle. Então, foi uma conversa muito legal, principalmente para quem estiver interessado em entender quais são essas interfaces entre instituições culturais, né, então arquivos, museus, bibliotecas, enfim. E também a academia, né, então universidades, enfim. O que isso tem a ver com as plataformas Wikimedia, né. Uma reflexão muito legal. E Aqui, já caminhando para o final. A gente teve também uma mesa que foi muito, muito potente, né? Muito forte, muito necessário sobre o e ah. diversidade. E aí, dessa vez, com a moderação da Marília e a participação aqui da Micaela Blanc do do Napupila, né? Que é um coletivo que a gente vive fazendo. A gente está todas com elas, né? É uma coletiva curatorial. A gente também teve a Tila e a Flávia das editoras lx. E o Valdir Pimenta refletindo sobre um assunto que cada vez mais a gente precisa explorar conforme a gente estiver navegando nos projetos Wikimedia, né? Então, recomendo fortemente que vocês assistam esse assunto também. E, por último, a gente teve a apresentação da Carta de Intenções. né? Então, ao longo de toda essa organização da Festa da Wikilusofonia, esses grupos conversaram entre si para entender para onde que a gente pode caminhar. Especialmente porque o foco ainda dessa comunidade lusófona é muito forte em Brasil e Portugal. Então a gente ainda não tem uma representatividade muito forte nos outros países lusófonos, né? E a gente quer trazer isso para o nosso movimento também. Então vale a pena conferir o que foi discutido nessa carta de intenções e como a gente vai caminhar com esse documento daqui para frente, né? Que não é algo que está fechado ainda, mas é de total interesse da nossa comunidade. Tá. Então, esses vídeos estão sendo carregados aqui no Wikimedia Commons, né, vocês podem ver pela própria página da Festão Equilusofonia, e vocês podem ver também no nosso canal do YouTube, ou em qualquer outra rede dos participantes aqui da nossa festa. Tá? Então, fechando aqui um parênteses desse destaque que eu dou para a festa, porque realmente foi um evento muito marcante para esse ano, e vale muito a pena conhecer todas essas iniciativas, para além do que o Movimento Brasil, tá, acho que vocês conseguem ter uma forte fonte de inspiração para suas atividades nisso. E aí, voltando para o nosso calendário, a gente teve também, nesse último final de semana, aliás, antes, né, a gente teve uma reunião aberta do ICMovimento Brasil, e a gente faz essas reuniões de uma forma periódica, né, então, são reuniões em que os associados do ICMovimento Brasil é, conversam com pessoas externas também. Então, é muito legal para quem está querendo conhecer mais de perto o que é esse grupo de usuários, Quais são as suas atividades, etc. E a gente sempre traz duas pessoas para falar. E aí, no caso, a gente teve a, a Rosana Lancelotti, do Música Brasilis, que é um acervo belíssimo de partituras, né, que a gente está carregando, disponibilizando dentro das plataformas Wikimedia. Ela compartilhou um pouco com a gente de como está sendo esse processo e a gente falou também sobre a história do Wikimovimento Brasil, para quem estava chegando, né? Então, foi uma discussão muito legal. Então, fiquem de olho que a gente sempre acaba lançando essas reuniões abertas, e é realmente aberta, né? A ideia é que vocês realmente participem disso com a gente. E aí, no final de semana, a gente teve uma capacitação de usuárias Wikimedia, né? Então, foi um treinamento de cunho um pouco mais técnico para mulheres lusófonas dentro dos projetos Wikimedia. Então, antes eu falei sobre essa questão da diversidade dentro das Wikis, né? E não fica uma discussão restrita aquele espaço, mas é algo que a gente, enquanto Wiki Movimento Brasil, tem trabalhado de forma recorrente já faz alguns anos, né? E essa capacitação de usuários vem em um bom momento, né? Porque a gente sente muito essa brecha de gênero conforme a gente vai navegando pelas wikis, é, conforme a gente vai navegando pelas discussões, a gente, enfim, nota isso dentro dos conteúdos, então é interessante a gente prover um espaço para que essas mulheres sejam capacitadas no sentido técnico também, mas para que a gente se conheça, para que a gente forme esses laços e a gente comece a atuar em conjunto dentro desses espaços também. Então, foi um evento muito legal, que acho que ainda vai render muitos frutos. E aí, então, aqui, seguindo no calendário, dia 19, estamos aqui na nossa nona oficina Wikimedia Educação. E agora eu volto a destacar aqui a abertura do Wikilobes Bahia, que acontece nessa sexta-feira. Então, é um projeto que a gente está muito... Feliz de compartilhar com vocês, que fazem parte da nossa rede. Então, o Wiki Loves Bahia é um projeto bastante ousado do Wiki Movimento Brasil também. Então, existe uma, um buraco informacional sobre o estado da Bahia dentro dos projetos do Wikimedia, e a gente quer tentar reverter isso, ou melhorar na, na, na medida do possível, né? Então, mobilizando toda uma comunidade, não só de editores, de pessoas mais experientes, mas de novas pessoas interessadas nesse assunto, e instituições culturais e instituições de ensino também, para colaborar com a melhoria do conteúdo e da cobertura sobre a Bahia dentro das plataformas Wikimedia. Isso quer dizer que a gente vai desenvolver, então, uma série de atividades até o fim de 2021 focadas no estado da Bahia, né? Então, aqui a gente tem a página do projeto, se vocês quiserem acessar, já podem, já está dentro aqui, então, na própria Wikipédia, né, então vocês jogando na, na barra de pesquisa, a Wikipédia, dois pontos Wikiloques Bahia, vocês já encontram, então, o que a gente está planejando até o final do ano, né, então aqui a gente conta sobre o que é essa iniciativa, aí aqui a gente tem um espaço dedicado para falar um pouco sobre o que são essas parcerias Glam Week, né, que então, as parcerias com instituições culturais para disponibilização dos seus acervos, né, então, a gente entende que é muito importante trazer essas instituições como aliadas, né? independente do tamanho do acervo digitalizado, independente dos recursos, né, que essas instituições tenham, a gente tem até um tutorial aqui disponível de como que essas instituições conseguem fazer esse processo de inserção do acervo dentro das plataformas Wikimedia, né? então a gente vai tentar trabalhar nesse sentido, né, de oferecer esses recursos para essas instituições bem locais mesmo. A gente também vai ter um Wikiconcurso, que é um concurso de edição de verbetes dentro da Wikipédia em português. E o tema vai ser, é claro, o estado da Bahia, porque existe, então, é, um buraco informacional dentro da Wikipédia. Né? Então, a gente quer estimular que essa comunidade de editores participe ativamente na cobertura desse tema e isso vai acontecer entre os meses de julho e agosto, então, em breve, a gente vai trazer mais informações sobre isso. E a gente também vai trabalhar com uma série de maratonas de edição, para ensinar o pessoal a editar, para a gente trabalhar temas específicos, né? Então, aqui a gente já até deixou disponibilizado para vocês quais vão ser esses temas. Tá? Aqui a gente também vai ter um concurso fotográfico, né? Então, quando eu falo de buraco informacional, eu estou falando não só de verbetes na Wikipédia, né? ou verbetes muito pobres, com poucas fontes, etc. Mas também estou falando de falta de imagem sobre a Bahia dentro do Wikimedia Commons, esse repositório multimídia de tamanha importância dentro da internet. Então, a ideia é que as pessoas, a partir desse concurso fotográfico, se sintam incentivadas para tirar fotos das suas próprias cidades né, e disponibilizar na internet para a gente ver aqui. E aqui, então, destacando, já que a gente está na oficina de educação, a gente também vai ter uma proposta para instituições de ensino da Bahia para começarem a utilizar as plataformas Wikimedia, oferecendo todo o apoio necessário para que programas de educação com as plataformas Wikimedia sejam, então, realizados ao longo do processo do Wikilobes Bahia. Tá? Esse evento vai ser inaugurado sexta-feira, às duas da tarde, vai ser pelo YouTube, a gente já tem o link aqui disponível. Se vocês quiserem assistir pelo Facebook ou pelo Twitter também pode, está tudo certo. Então, aqui a gente já tem o link do YouTube. Se alguém puder colocar aqui no chat para vocês, eu agradeço. E a nossa programação está bem legal. Então, primeiro a gente vai ter uma fala da Adriane Batata, né, que acho que está aqui na sala com a gente, falando sobre o que é o projeto do Equilobes Bahia, né, explicando ainda mais em detalhes os seus objetivos, as suas atividades. Depois a gente vai ter o Alberto Leôncio falando sobre essa cobertura da Bahia nos projetos Wikimedia, né, então ele coletou uma série de dados para mostrar essa brecha que existe ali dentro. Depois, na sequência, a gente tem a Camenezes falando sobre existir e resistir digital, então trazendo essa importância de apropriação mesmo, né, dessas plataformas. E por último, a gente vai ter, então, o Vicente, que aí sim ele vai participar com a gente na sexta-feira, contando por que a Wikipédia é o maior recurso educacional aberto do mundo, né? Então, acho que é muito do interesse de vocês. Então, para participar, não precisa dessa, dessa live aqui, não precisa se inscrever nem nada, é só acessar na hora, tá? Mas se você tiver interesse em participar mais ativamente do Wikilobes Bahia, você pode mandar uma mensagem para o Wikilobes Bahia, a oba, w .org, ou entrar em contato direto com qualquer pessoa aqui do Wikimovimentos Brasil, você já tem um contato, tá bom? E é isso, então, do Wikilobes Bahia. E aí, vou finalizando aqui a cobertura do nosso calendário, falando sobre o Wikidata Lab. Então, aqui a gente já chegou numa contagem absurda de Wikidata Labs, né? Esse é um evento que é um treinamento técnico em Wikidata que a gente faz, acho que desde 2017, né? Por aí. E a gente vai falar sobre essa tecnologia de round-tripping que a gente está desenvolvendo em parceria com o Museu Paulista. Então, esses Wikidata Labs, né, apesar deles parecerem um pouco esquisitos, né, até porque, enfim, acho que às vezes grego é um pouco mais fácil de entender do que esses títulos, mas são eventos que são super abertos. A ideia é realmente mostrar quais são os potenciais do Wikidata, os seus diferentes usos, explorar suas ferramentas. Então, a gente sempre tem um momento de palestra, né, um momento que a gente apresenta algum tópico. Então, aqui... Roundtripping, no caso, é um processo de retroalimentação de base de dados. Tá? Isso é muito interessante, principalmente para parcerias Glam. Né? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha nisso. E aí, depois desse momento de palestra, né, que a gente começa às duas da tarde, a gente segue para uma atividade prática, aqui via Google Meet também. Então, é um momento muito legal de aproximação, de colocar a mão na massa. Não precisa ter conhecimento prévio, tá? Então... Todas as atividades que a gente desenvolve são muito abertas, a gente realmente quer mostrar como que as coisas funcionam, né? Então, são todos muito bem-vindos a participar. E aí, aqui, no finalzinho já do mês, a gente tem uma editatona com o Museu Paulista, e vai ser uma editatona especial também, porque além da gente trazer é, o tema de cozinha e suas coisas, né? Então, é uma vertente muito forte de pesquisa que o pessoal do Museu Paulista tem, a gente também vai fazer o um encerramento do Wikipedia concurso Casa Brasileira. Então, se vocês acessaram a Wikipédia nesses últimos dois meses, provavelmente vocês viram um banner falando sobre esse Wiki Concurso, né? Então, a gente organizou esse concurso de edições sobre essa linha de pesquisa do museu e a carinha aqui da página era essa, né? Vocês devem ter já visto esse banner aqui, né? E, enfim, a gente sempre estava fazendo essas lives com especialistas do museu para falar em específico sobre os eixos do concurso. Então, a gente tinha, a gente fez toda uma curadoria, né, desses verbetes que precisavam ser melhorados, etc. E o pessoal aqui da comunidade foi melhorando os verbetes, foi criando verbetes, e o impacto é gigantesco. E a gente está muito feliz de ter encerrado esse concurso, faz quatro dias, e de anunciar nessa live para o pessoal qual foi o resultado é sempre bom trazer esse retorno para a comunidade mesmo, né, entender o impacto que uma iniciativa dessas tem é, para a própria instituição, né, que está ligada a esse concurso, mas também para a própria Wikipédia e para todo mundo que acaba acessando esse conteúdo, né. Então, aqui são os eixos da, da, desse Wikiconcurso, né, então a gente já teve um evento falando sobre a casa moderna, sobre decoração, identidades feminina, e masculina, a gente segue para a Cozinha e Suas Coisas, e aí, e depois a gente continua tendo essas editatonas sobre intérpretes da Casa Brasileira e Louça Paulista, mas então a gente vai ter esse encerramento do concurso essa daqui, sobre cozinha e... E aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois nos verbetes, em como a coisa toda foi estruturada, vocês podem, é claro, entrar aqui nessa página, né? Porque apesar do pessoal ter editado e muito a Wikipédia durante esses dois meses, sempre tem mais coisa para contribuir. E aí, por último aqui, então, no nosso mês, a gente vai ter uma editatona da campanha Artes e Feminismos, com a temática de maternidades, e vai ser uma editatona com esse coletivo curatorial na Pupila, que eu já mencionei aqui hoje, né, então, é um trabalho que a gente desenvolve com elas, desde, acho que ano passado, talvez até antes, sempre trazendo temas muito fortes dos feminismos, né, então, dessa vez, a gente vai falar sobre os vários tipos de maternidades. Ah, então daqui a pouco a gente começa a divulgar, né, a gente compartilha com vocês também todos os links e os conteúdos, mas é basicamente isso, então, que acontece durante o mês de maio, então vocês vejam que é muita coisa. Ah, e a gente também tem todo sábado aqui, um Wiki Convida com o nosso querido Thiago Lubiana. Então, o Thiago Lubiana é um voluntário do Wiki Movimento Brasil, e todo sábado ele conversa ao vivo com algum cientista sobre, enfim, pesquisa, sobre o que que essas pessoas fazem, né? Porque muitas pessoas nunca nem viram um cientista, né? Então, é muito importante trazer essa visibilidade também para essa turma. E, na sequência, ele sempre edita ao vivo a Wikipédia com cientistas, e é muito legal essa dinâmica. Então, isso é transmitido pelas nossas redes, né? Facebook, Twitter YouTube. E vocês podem acompanhar, então, todo sábado, o Wiki convida com o Tiago Lubiana. E é isso, pessoal. Então... Vocês vejam que maio é um mês que teve muita coisa acontecendo, né? Um pequeno portfólio aqui das coisas que a gente faz. E sempre tem muito espaço para vocês participarem. Então, não sintam que vocês, como educadores, estão restritos só às oficinas Wikimedia Educação. Muito pelo contrário, tem muito mais coisa que vocês podem fazer aqui com a gente. Inclusive, sugerir para a gente, tá, pessoal? Então, eu vou parar de falar aqui e vou passar a bola para a Mireia, que está todo mundo muito interessado em ouvir o que ela tem a dizer aqui para a gente hoje. Muito obrigada, Érica, como sempre. Muito atenciosa, muito paciente e muito competente, né? Estando à frente da divulgação de todos, todos esses eventos, levando para a comunidade toda a informação necessária para o engajamento dela e para a participação dela nesses eventos, sejam eles mais específicos, como o Wiki né, que você mencionou, <risos> ou uh, de maior porte, como a Festa da Wikilusofonia, que vale a pena conferir, ou até mesmo o Wiki Loves Bahia, né, que a gente está preparando com bastante carinho para todos vocês, então não percam o evento de lançamento ainda nessa semana. É, eu passo a palavra, então, para Mireia Figueiredo, que é pesquisadora do CFI de Neuromate, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a utilização da Wikiversidade, que é uma plataforma que ainda gera algum tipo de dúvida, sobretudo entre os profissionais da educação que estão ingressando, né, Nessa estratégia pedagógica de uso da Wikipédia e outras plataformas Wiki em sala de aula. Então, faço a palavra, bem-vinda Mireia. Oi, obrigada Maria, obrigada pelo convite, agradeço a gente, eu vou compartilhar aqui a tela e você me avisa se consegue ver, tá bom? Né? Combinado. Vamos, tá bem? Conseguimos ver sim, Mireia. Pode continuar. Então, meu nome é Mireia Figueiredo, eu sou jornalista formada pela Faculdade Castro Líbero, também estudante de História na Universidade de Uso. Meu primeiro contato, edição nas, nas, nas plataformas que foi durante a faculdade, o professor João Ejado Cristiano, que está aqui na sala, fez um projeto com a sala e, e era para escrever verdes sobre movimentos históricos da cidade foi assim o primeiro contato. No ano passado, eu entrei no Ciclo de com uma bolsa da Papesp, de apoio ao jornalismo científico, e um dos requisitos dessa bolsa é que os, os proponentes tenham feito um curso de jornalismo científico. E esse curso tem uma baixa oferta, assim, é muito difícil encontrar curso, ainda mais com as especificidades que a Papesp pede, que são 90 horas, uma série de conteúdos abordados. Então, durante a vigência da minha bolsa, meu projeto foi justamente dar continuidade à criação desse curso de jornalismo científico. Bom, antes de falar sobre o curso em si, eu vou falar um pouco sobre a universidade, porque, como a Marília comentou, talvez não é uma, uma plataforma tão conhecida assim como a Wikipédia. Eu mesma sabia que existia, mas eu não sabia como funcionava. É, a plataforma foi criada em agosto de 2006, ela é uma das, das iniciativas mais novas da, da fundação Wikimedia, é, é, só perde para o Wikidata, que é o mais novo de todos. Eu trouxe também aqui alguns dados sobre o número de edições, tanto na universidade quanto na, nas Wikipedias. Foi um dado recolhido em todas as universidades e um dado recolhido em todas as Wikipedias. Que varia desde agosto de 2006, que foi quando a universidade foi criada, até janeiro de 2021. Vocês podem ver que as universidades têm um total de 4 milhões de, de, edição, de edições, enquanto as Wikipedias têm 3 bilhões. Claro, as Wikipedias já existiam há mais tempo, então, já em 2006, já era mais popular do que a universidade que surgiu em 2006. Mas foi só para trazer um panorama do quanto as universidades ainda um potencial a ser explorado. É, agora, sobre a Wikipédia em português, é, esse é um total das edições de, desde o início do projeto até janeiro de 2021 também, que são 115 mil edições, sendo que a maior parte delas é, do, é de 2015, de abril de 2015. Continuando, eu também trouxe um comparativo entre os países, para vocês verem quais são as maiores é, universidades no mundo. A maior de todas é a universidade em inglês. Mas, é, além do... É, só um, um pequeno parênteses. Além de eu estar tá, desenvolvendo um curso na universidade, eu também estou pesquisando teoricamente sobre esse assunto. E um dos artigos que eu consultei, dizia que a... A Universidade Alemã era a maior de todas. E eu fiquei muito intrigada com esse dado, porque quando eu fui analisar, o número total de edições da Universidade em inglês é maior. A Universidade em inglês tem 2 milhões de edições, enquanto a Universidade alemã tem 610 mil. Só que analisando é, outros dados, a gente pode ver que o número de páginas novas, a Universidade alemã tem mais. E a Universidade em inglês tem uma concentração muito grande das páginas novas em 2015. Então, eu penso que é, é, esse essa característica da Universidade de ser considerada maior é porque ela ainda se mantém ativa e tem uma consistência na criação de páginas novas. Enquanto a Universidade em inglês teve um boom de, de criação de páginas novas, mas aí depois isso foi diminuindo. Agora sim, sobre o curso que eu estou é, desenvolvendo. O curso foi criado, na verdade, em 2017 por um bolsista também do CEPID Neuromate, chamado Daniel Vieira. envolveu é, a participação de vários pesquisadores, não só o Daniel. É, tem o Eder Porto, que fez a programação do código, a Bruna Maneguzi também, e várias outras pessoas. Julia Borrão, que também era pesquisadora do CEPID. Então, na verdade, eu estou dando continuidade, estou finalizando esse curso com a criação dos conteúdos das aulas. São 31 aulas distribuídas em seis módulos, e os módulos são esses daqui. O primeiro módulo é Metodologia e filosofia da Ciência, o segundo História da Ciência e da Tecnologia, o terceiro Ética da Ciência, o quarto Temas Centrais da Ciência Contemporânea, o cinco Modos de Organização e financiamento de Sistemas de Pesquisa no Brasil e no Exterior, e o sexto Mídia, Linguagens e Prática de Jornalismo Científico. Para a elaboração das aulas, é, eu entrevistei diversos pesquisadores, é, do, tanto do CQD Neuromático, como de instituições parceiras. É, inclusive o Valério Melo que está aqui, e o João Alexandre Cristiano, que foram entrevistados para as posições das aulas. Então, tem esse embasamento de pesquisadores também, na, no desenvolvimento das aulas. Cada aula também é, é feita por um texto, mas acompanha um quiz e um conteúdo visual podendo ser tanto vídeo como um podcast. Aqui é a página inicial do curso e eu vou abrir rapidamente para vocês verem. Então, aqui é o curso e a gente pede para que os usuários se cadastrem, né, e se mantenham logados durante a execução das atividades, para isso ficar registrado no histórico de edições. E são os módulos, o primeiro é o que está pronto, assim, os outros ainda faltam o acabamento, e, mas o curso, assim, como um todo, está por falta de 80% pronto. Eu não sei se vocês é, conseguiram ver, mas aqui é na página inicial tem um aviso que ele ainda não está pronto, ele está claro. É, então, eu vou para o primeiro módulo? Aí aqui você tem o acesso das metas de aprendizagem, as aulas e, e aí você clica para fazer as aulas. e tem o texto e o quiz Ah, o conteúdo visual dessa aula está sendo produzido ainda, por isso que ele ainda não, não foi publicado. Também é, a gente sugere uma tarefa aos usuários. E como eu disse anteriormente, esse curso foi criado para atender uma necessidade da bolsa da papessa. Então, seja que os proponentes tenham é, feito um curso de 90 horas. Então, a gente criou uma, uma tarefa bem extensa para justamente envolver os estudantes é, durante bastante tempo. Então, por exemplo, essa tarefa, a expectativa de tempo é de 5 horas. Que e cada módulo tem uma tarefa, tem algumas que, a tarefa do, do módulo 2, por exemplo, que é a história da ciência e da tecnologia, inclusive, pede para que os, os estudantes editem verbetes da Wikipédia, então também faz esse movimento, movimento entre as palavras para a plataforma do Então, voltando aqui para a apresentação. Então, esse é o curso, é a interface do curso. Ele foi baseado nesse curso Web Science, que é um curso criado, que foi criado em 2013, e apesar dele estar tá publicado na, na universidade em inglês, ele foi criado por usuários alemães. Então, isso eu acho que é só uma curiosidade que se relaciona com o outro dado anterior que eu trouxe sobre a universidade em Alemanha. Hum Além, como eu falei, além de estar desenvolvendo os conteúdos desse curso, eu estou estudando teoricamente o que foi produzido sobre a universidade até o momento. E também eu estou analisando outros cursos da plataforma. O, o grande diferencial do curso do UMA de Introdução de Análise Empresarial é a diversidade de recursos multimídia que ele traz. Então eu Tentei procurar na universidade outros cursos que tivessem essa característica. A maioria dos conteúdos publicados na universidade são roteiros de aula, é, que os professores disponibilizam e isso fica com acesso livre. Mas o que, eu, o que a gente está propondo aqui é que tenham também conteúdos multimídia, que envolvam os usuários durante mais tempo e de uma é, maneira mais interativa também. Então, para análise dos cursos que o artigo que estou eu produzindo, eu selecionei quatro cursos: um da Universidade em inglês, é, um da Universidade em espanhol e é, um da Universidade em francês, além do próprio curso em português que, é que eu estou produzindo. É, esse curso da Universidade em inglês, ele foi criado em 2008. E ele é bastante citado no, na literatura que eu revisei. Mas, por ser criado logo no início da universidade, ele ainda não tinha tanto os recursos, os recursos multimídia tão desenvolvidos. Então, ele envolve, sim, os estudantes, à medida que ele pede para os alunos criarem um blog, publicarem as tarefas naquele blog. É, mas ele cria mais um ecossistema multimídia do que, de fato, é um curso multimídia porque ele está sempre pedindo para o estudante sair da plataforma. Então, ele também oferece vídeos, mas é no YouTube, por exemplo, e não dentro da própria plataforma. Então, na verdade, esse curso é mais um, um exemplo de um curso pioneiro do que, de fato, um curso que eu vou comparar com os outros. Um, esse curso em espanhol, ele é sobre o fundamento da programação e, novamente, ele traz textos, traz, traz imagens e traz algumas tarefas também. Então, tem um módulo, um por exemplo, que é só para execução de tarefas. É, ele não tem muitos vídeos, na verdade, não tem nenhum vídeo, mas em comparação a... Mas pelo fato de esses quizzes e... É, de que os alunos se conectam dessa forma, é... Ele cabe na, na definição de, de um curso multimídia. Esse francês, eu acho que é um melhor, assim, eu até vou abrir ele, para vocês darem uma olhada. Ele é um curso que justamente ensina como criar um curso Mooc. É, eu esqueci de comentar, um detalhe é muito importante, que esse tipo de curso aberto se chama Mooc, que é massive online open course e é o tipo de curso que tem no Coursera e em várias plataformas é que o diferencial de colocar um curso desse na wiki é que ele se torna gratuito e aberto e, e, e livre também para que hajam contribuições no desenvolvimento do conteúdo é, no, nos artigos que eu consultei muito se diz sobre é, os cursos de Coursera por exemplo ao final pedirem é, um pagamento para emissão de um certificado, por exemplo. Então, a vantagem de ter um curso desse na universidade é que não teria isso, essa questão financeira envolvida. envolvida. Então, esse é o curso em francês. Eu achei muito legal a interface dele, que ele é, mostra, por exemplo, o tempo de duração de cada aula. E ele explica como criar um curso maior. E aqui em cima também ele... Então, ele disponibiliza os códigos, ele é bem interessante. Aqui também, ó, os pré-requisitos, etc. Eu estou trazendo essa é, descrição, não tão aprofundada, porque essa análise mais aprofundada eu ainda estou elaborando, que isso é parte da minha pesquisa ainda. Mas é só para vocês verem os exemplos do que, que pode ser feito na plataforma. O ah, parecendo que ele é a poderizar a tá? universidade. Uhum. É, e aí, é, então pensando tanto nesses cursos que estou usando como exemplo, quanto o próprio curso que estou ajudando a desenvolver, eu consigo pensar em questões-chave, então para elaboração de cursos na universidade, seria o uso de recursos multimídia, a criação de uma comunidade e o Aprender Fazendo. É, uso de recursos multimídia, eu vou voltar aqui porque eu não mostrei tão detalhadamente para vocês. É, eu peguei um exemplo de uma aula que não tinha vídeo, então vocês não puderam ver. Mas esse, essa aula, por exemplo, ela está completa. Ela está com o texto, aí ela tá com o vídeo e tá com o texto. E aí o aluno responde, etc., e envia a resposta. Então, esse seria o uso dos recursos multimídia. Agora, por que o a criação da, da comunidade? Porque esse é justamente o objetivo da universidade da e das plataformas do como um todo: né? é que haja essa troca e, e esse envolvimento. Inclusive, esse primeiro curso que eu comentei, é o pioneiro dos cursos na universidade, quer dizer, pelo menos caracterizado pelos ativos como grande exemplo, é, no final na última semana, aqui se vocês puderem ver na lista de conteúdos à direita, na semana 10, eles pediram para que os alunos dessem, houve uma, uma uma conferência em vídeo, e eles pediram para que os alunos dessem feedback sobre o curso. E o que eles mais reportaram é que não houve tanto essa interação entre os alunos. Durante o desenvolvimento desse curso, foi criado um grupo no Google e também tinha os blogs, como eu comentei, em que os alunos publicavam as tarefas. Mas eles sentiram falta dessa discussão em grupo, dessa discussão coletiva. Então, é, por isso eu coloco essa questão a criação de uma comunidade como uma das questões-chave. E, por fim, o aprender fazendo. Um é, tem um pesquisador finlandês, que ele escreveu bastante, é, alguns artigos sobre o Wikiversidade, que é de uma suranta. E um dos artigos que ele escreveu, ele fala que é, uma definição de, de aprender pelas plataformas Wiki seria ensinar aquilo que você não sabe porque justamente isso te envolve no processo de aprendizagem, como também te permite estabelecer conexões com outras pessoas que saibam aquilo que você está pesquisando, que eu acho que é justamente o que eu tenho feito na elaboração desse curso. Então, é, o curso mesmo foi feito, o curso pede para que os alunos façam isso e eu mesmo, durante a produção do curso, fiz isso. Bom, eu acho que o que eu tinha para falar é mais isso. É, aqui estão os artigos que, que eu li e como esse slide vai ser disponibilizado, eu coloquei ele aqui no final da apresentação. E é isso, agora estou aberta para perguntas e muito obrigada. Muito obrigada, Mireia. Minha colega casperiana, mas também neuromatiana, se assim podemos ser. É, alguém gostaria de iniciar com alguma pergunta? É possível perguntar por áudio ou por mensagem no chat? Senão eu começo. Bom, enquanto o pessoal pensa... É, eu tenho duas perguntas, é, Mireia. A primeira, uh, queria saber, enquanto pesquisadora e comunicadora também, e quem sabe futuramente educadora, né, porque não, uhum. uh, quais, uh, quais as diferenças, de fato, observadas por você entre, por exemplo, o que há disponível na universidade lusófona eh, e o que há disponível na universidade, por exemplo, como você mencionou, francófona, em termos de quantidade e qualidade de programas de educação. E, com base nisso, eh, quais são os caminhos que nós temos aí, os possíveis caminhos né, que nós teríamos para percorrer, Uh, para engajar cada vez mais a comunidade de educadores a usar a universidade? É, então, diante é, a minha busca por cursos que eu iria comparar e ver a utilização do software multimídia, eu encontrei uma dificuldade em todas as universidades, tanto na, em inglês, que é a que tem o um maior número de edições, quanto a, a francófona ou a em espanhol. Então eu acho que há uma deficiência sobre de cursos com recursos multimídia em todas as universidades. Então, é uma área que pode ser muito explorada ainda. E, Inclusive, assim, é, é difícil de falar que esses são os únicos, mas foram, foi muito difícil de achar cursos que usam multimídia na universidade. É, mas, sobre você, é, como pode ser usado uma possibilidade para os professores. Eu acho que é justamente é, não trazer como um, não trazer a utilidade só como repositório de informação, que muitas vezes é o que acontece, de colocar o programa de aulas e os textos, o que já é bastante interessante também, mas eu acho que é, pode ir além disso e, e usar justamente as possibilidades que é possibilidade de uma plataforma online de educação permite, que é colocar vídeos, colocar podcasts e internet. Ah, eu esqueci de comentar que no último módulo, que é o é, Mídia e linguagem de práticas de jornalismo científico, é, esse módulo inteiro ele é baseado em pesquisas de pesquisadores do Neuromate. Então, foram usadas pesquisas para desenvolver esse módulo, as aulas desse módulo. E o último é podcast de ciência. E a tarefa desse módulo é justamente que os próprios alunos e em um podcast e depois disponibilizem isso na, na Wikimedia Commons. Tem também uma, um módulo que é sobre ética da ciência, que é inclusive esse que o Valério deu uma contribuição. E a ideia é que ao final do módulo a tarefa seja que os alunos já tenham de jornalismo científico, então que os alunos entrevistam cientistas para comentarem sobre a ética da ciência, e a partir disso produzir um vídeo ou um podcast. Então, eu acho que essa poderia ser o potencial aproveitado pelos professores, dessa multimedialidade. E além da, do conectivismo, que é todo esse sistema de é, colaboração e de, de discussão, eu acho que o conectivismo está tanto no circuito multimídia, mas também dessa comunidade, como eu comentei. Sim, acho que é uma pergunta que a resposta completa, se vier, vai, ser, vai vir com o tempo, né? Então, como uma plataforma colaborativa, ela vai melhorando conforme a gente vai a utilizando. É bem no começo ainda, assim, como, como a gente percebe o número de edições por exemplo, tem poucas, e, mas uma coisa que aparece nos artigos também é sobre identificação, como então, isso pode ser também adotado, talvez, na, na universidade. Certo. E uh, o Valério levantou a mão? Valério, quer fazer uma pergunta? Quer escrever alguma pergunta? Não te ouvimos, Valério Bom, acho que enquanto... Acho que ele conseguiu agora restabelecer a conexão. Valério, enquanto você tenta. É, se, ah, ele escreveu aqui, ok. Então, vou para a pergunta do Valério, depois na ordem da Amanda e da Caroline, tá bom? Então, Mireia, como você fez para aprender a linguagem HTML e CSS? Então, na verdade, quando eu cheguei, eu já estava com o código pronto. Tava Isso foi, na verdade o que foi feito durante a vigência da bolsa do Daniel Vieira. Então, ele e o Eder foram tiveram mais essa função. E a Bruna não é também. E agora, no momento, quem está tomando conta das, dos ajustes técnicos do curso é a Erika que está aqui na sala também. Mas as dificuldades que eu tive com, com a, a programação do curso, eu tentava ir vendo e, e testando, assim, e também com funções com o e surgiu. Mas ele que teve mais essa apiação. Essa então, para mim, não foi. Por exemplo, numa das aulas, tem uma aula sobre redes sociais, que é tema centrais da ciência contemporânea. Uma das aulas, eu tentei colocar uma pré-definição, por exemplo, de uma tabela. Enfim, aí eu não consegui, então eu vou tentando, vou. Tô... É um teste, mas a grande parte, grande parte desse trabalho foi feito pelo Eder, pela Bruna e agora pela Éder. Valério, acho que está respondido. Tem também mais um adendo que o código do curso é, é copiado daquele curso de website. Então, o código foi tirado de lá. Lembrando que essa ideia de cópia, né, Mireia, na, na Wiki, ela não tem é, essa conotação negativa que tem, por exemplo, em uma prova aplicada em sala de aula, né? Pelo contrário quando é, a gente fala copiar, é aproveitar justamente algum recurso que já foi feito por outro colaborador, que o fez justamente em uma plataforma aberta e colaborativa para ser usado pelo maior número de pessoas possíveis. A WIC, ela preconiza isso. É, aí temos duas perguntas muito boas, muito pertinentes <risos> e conectadas entre si que é algo que. Uma questão que eu também me deparo aqui no grupo de usuários Wikimovimento no Brasil. É como funciona a avaliação, Mireia? A Amanda Jurno está perguntando e falando que ela é nova nessa, nessa comunidade Wiki e que ela ainda não entende tão bem quanto ela desejaria a, a Wikiversidade. E na sequência, é, a Caroline Mendes também pergunta, que, pergunta se é possível colocar PDF piratas, entre aspas, como materiais de consulta na UIC. Porque, de fato, né, na área de humanas, você uh, trabalha com muitos textos e que, na maioria das vezes, é, não são abertos, isso... Uh, tenho 80%, 90% de certeza que não é só uma característica das áreas humanas, né? Acho que é, como um todo aí, a gente tem grandes editoras, Elsevier, Springer, entre outras, que de fato é, monetizam né, o acesso a artigos científicos, enfim. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Bom, tem várias formas de fazer a avaliação. É, nos cursos que eu pesquisei, por exemplo, aquele primeiro de 2008, é, era um curso que foi realizado de maneira simples, né? então tinham professores que, na verdade, não eram chamados de facilitadores é, durante o desenvolvimento do curso. Então, os alunos iam publicando as tarefas nos blogs. Então, esses facilitadores estavam sempre de olho. Como eu comentei, isso era durante um época que não não era tão fácil é, criar uma... É, utilizar reconhecimento na própria universidade, já que foi em 2008. Mas, transportando isso para hoje em dia, acho que daria para é, fazer uma discussão na própria plataforma e manter o curso de maneira simples. Essa é uma possibilidade. É, o que a gente vai fazer no nosso curso, a proposta é que, como eu comentei, é um curso para bolsistas da FAPESP. Então, quem vai, quem vai receber os documentos com as atividades dos usuários é a própria FAPESP. Essa é a ideia que nós temos. E no, no curso, tem, então, para isso, por isso que a gente pede para que os usuários estejam sempre logados para que isso fique registrado no histórico de edições. E também a gente criou uma plataforma em que os usuários podem é, enviar as tarefas. Que é esse botão aqui. aqui. que tem botão para realizar a atividade. E aqui você começa o, o processo de, de, então, registrar isso e, e, ao final, isso vai ser compilado num um único documento e ser enviado para a PAPESP, que é o nosso projeto. Então, essa seria uma forma de, de avaliar. Você ter todos os códigos de edições registrados, que as tarefas registradas, e depois um, examinar, analisar isso. E agora, sobre os PDFs, essa foi uma pergunta que eu recebi, inclusive, de uma outra pesquisadora do, do Neuromate, que é a Camila, GIP, porque, enfim, ela estava tá pensando em criar um projeto na universidade, e dá para você colocar PDFs, mas eles têm que estar disponíveis nas plataformas Wiki. Então, esses piratas, eu não acho que daria, mas uma ideia também, é... deixa eu ver se eu e aqui. É criar. Ó, o professor Miralcio Bruno, que também já deu uma oficina aqui na, na sobre, oficina Wikimedia Educação, ele tem um curso na, na universidade. E ele disponibiliza PDFs. Eu vou mostrar para vocês o curso dele. Eu só não usei o curso Benito como exemplo porque é mais... Não tem tanto tantos recursos multimídia. Mas esse, o, o curso dele é esse aqui. E ele disponibiliza links para PDFs. Então, se você ver, por exemplo, ao final das aulas... Não é o próprio PDF, mas são os links. Então, isso poderia ser uma alternativa também. E a última é... Não é o PDF, mas é desenvolver um próprio texto na plataforma, que é o que eu fiz, baseada em artigos científicos. Então, é, além de entrevistar os pesquisadores, eu me baseei em artigos científicos. E, e aí, isso foi feito uma, uma reescrita, né? Usando umas, as, as informações contidas nesses textos vídeos, e aí eu fiz as aulas. E também pesquisando sobre a universidade, um dos artigos que eu li está é disponibilizado na própria universidade. Então, eu acho que essas são as opções. Ou você colocar ou você usar textos que estão disponíveis em uma ou você criar o próprio texto na plataforma. E seria textos relacionados aos PDFs que você gostaria de disponibilizar. É, e, Mireia, o Paulo Henrique Serrano perguntou o seguinte, fica em um banco de dados externo ou na própria wiki? Aí eu fiquei em dúvida se ele está falando dos programas de educação, né, propostos na universidade, ou se ele está falando das referências, ou de ambos, então, se você puder comentar um pouco essa questão. Eu acho que era das avaliações, da, ah, das, das, postas, das atividades, atividade, tá. uhum. Então, esse botão que foi desenvolvido, ele direciona os alunos para uma outra plataforma. Porque, como é um documento que vai ser enviado a TAPESP, tem que conter dados pessoais dos usuários, e a não permite não Então, é um botão que direciona para uma outra plataforma, e nessa plataforma, os alunos preenchem com dados pessoais. E aí, isso fica registrado, então, as tarefas que eles fizeram, que os alunos fizeram. Então, se for sobre, sobre o envio das tarefas, é assim que acontece. Agora, se for sobre o registro, o número de edições, isso está na própria wiki, né, no é, Outreach Dashboard. Então, isso que é isso aqui. Então eu vou enviar o meu dashboard do meu usuário e, e aí que está aqui registrado nessa plataforma o que que faz. O que, que faz? Obrigada de novo, Mireia. O Valério levantou a mão. Eu acho que agora eu consigo falar no Chrome, está dando para ouvir, né? Ah, muito bem. Eu estava no Firefox, o Firefox, aqui no Linux, dá conflito com o som. Ah. É, eu sou muito fã da, da Wikivest, eu vejo todo o trabalho que o João faz lá, e esse trabalho que a Mireia está fazendo está ficando muito legal, muito, muito bonito. Mas minha, sou doido para entrar na Wikiversidade e usar pra, pro, com as, mais com as minhas atividades, mas eu sinto muita dificuldade com, quando eu vejo aquelas coisas escritas, abre um menor, class, wikitable, dois pontos, ponto e vírgula, aquele código me assusta um pouco, eu acho que eu queria pedir, na verdade, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido para a Mireia oferecer para a gente um curso, assim, bem de analfabeto, para explicar aquelas, aqueles códigos, eu acho que isso poderia atrair mais pessoas, porque quando a gente abre aqueles códigos, eu sou toda a Wikipédia, lá na Wikipédia, quase tudo a gente usa, pré-definição, já está tudo montadinho, e aqui na Universidade a gente tem que usar esse código RAIZ, e aí toda hora a gente tem que ficar enchendo o saco do Éder, ou é, se perder, por isso que eu fiz aquela pergunta, você acha que dá para para você ensinar a gente, assim, essas, esses códigos bem basicões? Então, eu não sei, porque, como eu disse, eu já cheguei com o um curso montado nesse formato de moda, então... Eu já edito ele com muita facilidade, eu vou mostrar para você. Como ele já está no, no, no formato, é como se eu fosse editar para a Wikipedia. Então, é, eu edito o texto, eu crio o texto e é como se fosse uma edição da própria Wikipédia. E foi nisso que eu falei que eu encontrei uma dificuldade, porque em uma das aulas sobre redes sociais, eu pensei em colocar uma tabela das eleições de 2018. E aí eu tentei pegar a tabela que estava na Wikipédia e passar para a universidade. Mas o código é diferente. Então, eu não consegui fazer isso. Eu tentei, ficou quase perto, mas ficou com vários dentes quebrados. Eu acho que se eu insistisse mais, talvez eu conseguisse, mas como a minha... Principal demanda agora é terminar os conteúdos do texto. Eu deixei essa parte do código um pouco de lado. Depois eu falei, que já está pronto, então eu só venho com o texto e insiro aqui, ou então. Aí, de, de apresentar. Mas eu só insiro o texto, ou então na parte de colocar o vídeo, eu só coloco o nome do, do arquivo, que já está no Wikimedia Commons, então já aparece o vídeo. E o quiz também é um código super fácil. Então. É, eu posso até pegar aqui, pode fazer isso, se vocês quiserem. Mas estava tudo já montado, a base já estava pronta quando eu comecei, a minha parte foi mais da produção de conteúdo e de finalização. Entendi, obrigado, Mireia. Uhum. É. Mas eu tenho também muita vontade que isso seja facilitado, porque poderia atrair muito mais pessoas e usar muito mais recursos, multimídia inclusive. Tem uma tabela com uma lógica, quer dizer, uma, uma tabela, uma infocaixa, na verdade, não é uma tabela, é uma infocaixa. Uma infocaixa seria um recurso visual muito mais interessante para alguns conteúdos. Ah, inclusive, o João Alexandre escreveu o seguinte: <coughs> é preciso mesmo melhorar a infraestrutura técnica, o que já está sendo. Feito, né, o dashboard, por exemplo, agora identifica usuários matriculados para distinguir uh, quem é quem. É, eu, eu até fiquei curiosa, uma pergunta um pouco mais pessoal, Vireia, mas, por exemplo, é, eu atuei no Neuromate entre 2016 e 2018, se não, não estou enganada, e de 2018 para cá, 2020, 2021, é, já tinha um mundo de coisas desenvolvidas, por exemplo, no Wikidata. E neste, neste período que você começou a se dedicar, desde que você começou a se dedicar à pesquisa da universidade, da universidade até agora, é, como que tem sido o ritmo de mudanças, de desenvolvimento da ferramenta? E se isso pode ser um complicador ou um facilitador, né? Para professores aí que queiram utilizar a plataforma. É, na minha experiência pessoal, eu não tive tantas dificuldades com a, com a plataforma. Como o código estava pronto, então eu só ocupando, é, preenchendo as vacunas e produzindo conteúdo, mas, é, eu, sobre os textos que eu li, sobre os artigos que eu consultei, é, existia muito uma, a maioria dos artigos é do início dos anos 2000, então, do início do, da, da própria universidade, e existia muita esperança nessa plataforma, como se ela poderia ser usada de formas impressionantes educação aberta, mas é, ele, um o artigo que eu falei, que inclusive está colocado na universidade, que eu posso compartilhar, se vocês se, se interessarem, é, ele comenta que a universidade poderia então no futuro ter esse grande potencial de, de conteúdo educativo livre ou então perder editores por eles perceberem que não é como editar na Wikipédia, porque não é simplesmente fazer edições. É. Você tem que criar um conteúdo, que seja de fato educativo, e que também envolve esse processo de aprendizagem. O verbete tipo, pode ser só uma consulta de informação. Se você não está interessado essa pessoa, necessariamente vai absorver aquele conteúdo não, ou vai assimilar aquilo. Mas, numa uma plataforma de educação... Aberta, isso é uma coisa que, fica, que é mais, é, mais atente. Então, é, nesse artigo ele traz essa, essa problemática. fez isso alguns anos já sobre que o poderia ser, ou então esse potencial de educação aberta, ou então os editores perceberiam que não é uma plataforma tão fácil de manter. Eu acho que, eu acredito, que ainda há potencial, mas tem que haver essa. A apresentação do, do código, ou então, é, uma... Talvez o código, não, não sei, eu ia falar, talvez o código seja fácil, mas o Valério disse que já tentou usar <risos> e não conseguiu. então eu não eu vou falar porque... <risos> mas mais uma popularização de como usar isso. Uma vez escrevendo um relato de experiência a seis mãos Uh, com o João Alexandre com a Mariana D'Ello, mais colega minha uh, lá da Casper Líbero, uh, eu me deparei com a seguinte afirmação em um dos artigos que eu li, né, para escrever este outro artigo, que uma, uma das vantagens encontradas por um dos educadores para em se utilizar o Wikipédia em sala de aula é que ela instiga né, o aluno ou até mesmo o professor que precisa é, se interar daquela, daquela tecnologia a aprender questões como uh, fazer um bom referenciamento bibliográfico, é, distinguir o que seria uma fonte confiável de uma fonte não tão confiável, indo bem na linha do que a gente fala hoje de é, media literacy, por exemplo, né, ou algo análogo a isso, e posso estar enganada, me corrija, inclusive, Mireia, mas acredito que a, a Wikiversidade, na linha do que o Valério perguntou, acaba instigando isso, né, uh, dos, uh, uh, por parte, principalmente, aqui dos professores, né, esse conhecimento de código, esse conhecimento uh, de plataformas abertas e online de ensino, uh, acredito que esse seja é, um dos desafios uh, e um dos mais instigantes, inclusive, deles, né, então, é, é o que a gente fala, a Wikiversidade, né? Ela, um dos, ela é um dos sites mais acessados do mundo, e uma coisa que eu costumo dizer nas minhas reuniões com o GLAM ou com instituições de ensino, é que ou você domina a ferramenta ou você é dominado por ela, aí, né, num cenário 8 ou 80. E acredito que a universidade, nesse sentido, seja um caminho que vá forçar, no bom sentido, o educador a se desenvolver nesse ponto de vista, né? Sobretudo é, com essas mudanças, algumas delas, inclusive, definitivas, que vieram com a pandemia, né? Sim, eu acho que é, os professores, se, é, caso a autodentro de universidade, o aprendizado não se dá, é, somente sobre o conteúdo que as eleições estão falando na equidade, mas sobre é, a própria funcionamento da, da plataforma e, e sobre a cultura que envolve a fala panoíde, então são é, aprendizados em vários níveis. E acho que isso tem a ver também com o que eu comentei no final da apresentação, sobre o aprender fazendo. E, uma vez o aluno colocado diante dos desafios da, de, da plataforma, superar isso, caberia ao próprio aluno e à comunidade da plataforma de criado, então, esses desafios do caminho dos uso da plataforma é, envolvem também essa comunidade, né, e essa discussão, e, e estar conectado com, com o restante das pessoas. Exatamente, acredito que também tem aquela questão do código-fonte, que a gente vai, vai se familiarizando uh, conforme a gente edita, por exemplo, na universidade, a gente vai entendendo que é, três traços é negrito, dois é itálico, é, acredito que essa questão de códigos, de linguagem, né, a qual o Valério se referiu, também é algo que nós, individualmente, né, enquanto professores, nós vamos pegando conforme a gente for manuseando a ferramenta. Uhum. E, e essa ideia, né, as ferramentas, o Wiki, elas têm essa característica. Sim. É, eu entrei na universidade, mas eu não era uma super, super editora da Wikipédia. Então, eu tive que aprender primeiro a Wikipédia, então... Uma das tarefas, inclusive, do, do curso é do módulo 2 que eu comentei, que é a história da, da ciência. E uhum. a gente pede para que os alunos é, melhorem o debate sobre a história da ciência na Wikipédia. E, para isso, a gente também pede para que eles façam um treinamento de edições da Wikipédia no dashboard. E esse treinamento estava em inglês. Então, eu traduzi esse treinamento para português, para que os alunos tivessem Acesso a isso, então eles podem fazer esse treinamento de edições e depois editar na, na Wikipédia. Mas isso foi um, um aprendizado para eu mesma, porque eu mesma não era uma super editora. Eu passei da, da Wikidiverso direto para a universidade e ainda estou aprendendo a como usar, me aperfeiçoando é, Eu faço das suas palavras as minhas palavras também, em alusão a quando eu comecei a a estudar esse tema mais intensamente lá no circuito Neuromate também, que tem essa proposta, né? É, pessoal, mais perguntas? Para Mireia? Valério? Desculpe, eu estou dominando o discurso aqui, mas os colegas que estão aqui presentes também participem, é porque eu, eu gosto muito da Wikiversidade, me entusiasma bastante, Vejo como uma, uma página em branco para a gente começar a fazer o trabalho e uma coisa que vai ficar e que continua e é um site livre, é um recurso educacional aberto de verdade, o que a Mireia está fazendo é produzir é, educação, ela está produzindo recurso educacional aberto, eu acho isso o máximo. Mas eu fiquei um pouco preocupado com com aquela questão das, das licenças, na verdade, é mais um, um comentário, é, que a gente tem que tomar bastante cuidado, lá na Wikipédia a gente é muito cuidadoso com isso, com a com as licenças. Lá na Wikipédia, se... Aqui é contar um pouquinho da, da Wikipédia para assustar todo mundo, se a gente colocar, se você colocar um link para um o sci ou o Libgen que a gente usa é, rotineiramente, uma vez você vai receber um aviso, aí você vai responder, poxa, mas eu estou colocando aqui, disponibilizando a informação, o conteúdo livre, você pode até responder assim para o administrador da, lá da Wikipedia ele vai te responder, olha, você está violando os direitos autorais, não insista, ah, mas é o um material aqui dos meus alunos, é que os meus alunos precisam ler, eu preciso disponibilizar, e eu não vou disponibilizar em outro site. E aí ele, você vai receber o terceiro aviso. Olha, é a última vez. Aqui na Wikipédia, isso é proibido. Colocar links para sites que violam direitos autorais, você vai... Não é permitido e você vai ser bloqueado, porque isso é contra o nosso pilar do conhecimento do das licenças livres a Wikipédia é uma licença uma a Wikipédia é uma, uma enciclopédia livre tem, tem... então tem todos esses problemas eu não sei como que o que o a Wikiversidade trata desse desse aspecto das licenças por exemplo a gente colocar um link desse para onde a gente colocar ou a gente colocar você comentou isso fazer um link para o seu próprio site, um repositório da universidade, aí eu acho que não seria problema, por exemplo, você hospedar você mesmo, hospedar os seus PDFs lá, mas colocar um link, por exemplo, para o SciHub ou para o LibGen, eu, eu quero crer que a Wikiversidade também, eu não conheço as regras da Wikiversidade em detalhe, mas eu quero crer que a Wikiversidade não permita a gente, esse tipo de, de ligação. Eu não sei como é que você, a Mireia, que está mais, mais ligada lá, como é que eles lidam com isso. Porque lá o é. Que é, é tudo em licença livre também, né? Uhum. Ah, então. É, no curso que eu estou montando, não tem link para texto. Tem referências é, bibliográficas, mas tudo, o texto já está na própria plataforma. Ou então não tem. É, então acho que não fere nenhuma, de nenhuma forma com esses direitos. Mas outros cursos que eu consultei tinham links para PDFs, que nem o do próprio Lira. Então, eu não sei é, exatamente como funciona, mas eu imagino que se está é disponível nesses nesses cursos. Não é uma. Ó, que nem esse do. Peguei aqui um exemplo da, da aula 2 do Lira. No final tem material complementar, e aí nesse material complementar tem vários. É, links para para pdx? Ah, que ótimo, então. Então, há uma certa flexibilidade no Não. university, que bom. No, no primeiro curso que eu comentei, que foi de 2008, eles tinham links para textos também e para vídeos, só que eu fui é, tentar assistir e alguns desses links estavam quebrados, eu acho que é por causa do tempo que esses links foram disponibilizados em 2008, então talvez por isso não estejam disponíveis hoje em dia. Mas pelo título, eu consegui encontrar no Google. Então, faço mesmo assim, mesmo que os links estavam quebrados. E esse foi o pioneiro. Então, desde o começo, as pessoas têm usado os links. Obrigado, Mireia. De nada. Obrigada, Mireia. É, alguém mais? Alguma pergunta? Valério, mais alguma consideração? Mireia, você gostaria de contar mais alguma coisa? Hum. Bom, eu acho que eu, como eu comentei, um, um trabalho ainda em desenvolvimento ainda não está concluído, mas eu me disponibilizo a ajudar da maneira como é possível a quem se interessar pela universidade e quiser conversar e quiser tentar descobrir te também como funciona o código, porque também é um desafio para mim. Então... É, eu acho que é isso, deixo aqui o meu contato. E quem tiver interesse na universidade e quiser, quiser que a universidade cresça cada vez mais, pode conversar comigo, vamos tentar fazer isso. Já. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento à Érica, a Mireia. É, esperamos ter o Vicente aqui conosco em breve. Uh, mas ele estará no evento de lançamento uh, do INC Bahia, que será na sexta-feira, às duas horas, estão todos convidados. E Mireia, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua disposição. Espero que este encontro tenha sido tão construtivo para você quanto foi para nós, agradeço também a participação de todos e todas que estão aqui, é, dúvidas, uh, sugestões, uh, entrem em contato por e-mail, wmnobrasil.org, ou podem procurar marília.carreira.org. E nos vemos, então, em 16 de junho, na nossa próxima oficina, que será a décima, a décima oficina, o educação. Tá bom? Uma boa tarde a todos e a todas. Tchau, tchau, obrigada.